está precisando de seguro para sua moto chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação ele tem os melhores planos para você e aí família beleza eu sou o Diogo 011 no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês aí para quem está pensando em comprar a moto usada esse vídeo serve para qualquer tipo de moto não apenas para quem quer comprar 160 mas para quem quer comprar qualquer tipo de moto tá cinco dicas para vocês aí antes de comprar uma moto para você que vai na casa de alguém. Ou você vai avaliar uma moto numa loja de venda de usados. Eu vou dar 5 dicas para vocês aí no vídeo de hoje. De do que você pode avaliar na moto para saber se é uma moto boa ou uma moto ruim. Para comprar, tá? Espero que vocês gostem. Deixa o like para fortalecer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para quem peça em comprar uma moto. Firmeza família? É o seguinte. A primeira coisa que você tem que verificar na moto quando você vai comprar uma moto usada. Que é o exemplo da minha. É, você, eu costumo verificar a primeira coisa, a quilometragem. Para ver se a quilometragem bate com o ano da minha moto, tá? ó Você vai pegar a moto da pessoa, né? pede se Pode ligar a moto para você ver a quilometragem. A minha está super pouco rodada, né? A minha está com 2.475 km rodado tá? A moto praticamente zero. Então, é o seguinte. Primeira dica. Você quer comprar uma moto usada? Vai ser difícil você encontrar uma moto com uma quilometragem dessa, tá? É, você verifica... É, se o ano da moto condiz com a quilometragem. Normalmente, uma quilometragem média que a pessoa roda com a moto para quem usa ela no dia a dia é de 10 mil a 15 mil quilômetros rodados por ano. Então, se é uma moto de dois anos de uso, ela deve ter entre 20 e 30 mil quilômetros rodados. Deu para entender? Se a moto tiver mais que isso, tiver por volta de 20 mil quilômetros rodados por ano, já é uma moto que a pessoa usa bastante. E se tiver menos de 10 mil quilômetros, é uma moto que a pessoa usa bem pouco. É bom, muito bom você verificar isso na hora de comprar uma moto, né? Quanto menor a quilometragem, melhor. Menos desgaste das peças do motor, menos desgaste da, do pneu, do freio. Menos desgaste de tudo, tá? Quanto menos rodado, melhor é. Beleza, família? Vamos para a segunda dica agora para vocês. Essa segunda dica... É, você pode afastar da moto e dar uma olhada nela em geral. Dá uma olhada na moto 360 para ver se a moto tem algum ralado, se o aspecto da moto em geral com o disco ano dela. A minha é bem nova, mas se você for comprar uma moto, por exemplo, é, do ano 2010, é uma moto de 12 anos de uso. Dá uma olhada na moto, vê se a pintura dela está uma pintura bonita, se não está uma pintura já desgastada. Dá uma olhada em geral na moto, uma olhada 360 para ver se o ano da moto condiz com o estado, porque o que acontece, você que vai comprar moto usada, pode ser que você compre uma moto é, do ano, por exemplo, 2010, 2005, e o estado da moto esteja muito bem conservado, é difícil de achar, é difícil de achar, mas você acha, é, e pode ser que você compre uma moto, por exemplo, 2017, 2018, que a pessoa não cuidou da moto e a moto esteja muito ruim, a moto seja feia visualmente pelo ano da moto. Então provavelmente é, não vale comprar, não vale a pena comprar uma moto desse tipo. E é bem fácil de achar, tá? Geralmente o pessoal detona essas motos com 3, 4 anos de uso, 5 anos de uso. É, é bem difícil encontrar uma moto boa de uso, tem que procurar bem. Terceira dica para vocês aí que vai comprar uma moto usada é o seguinte, ó, para quem tá gostando, deixa o like nesse vídeo, hein? Não esquece. Seguinte, verifica aqui, ó no guidão, tá, verifica esse manete, a manopla verifica as carinárias para ver se não tem nenhum ralado verifica a bengala para ver se não tá nenhum ralado também esse apoio aqui do pé também costuma ralar aqui na parte de baixo é sempre bom verificar, tá tanto do, de quem pilota quanto do passageiro, para ver se tá ralado aqui dá uma olhada na rabeta da moto, tá dá uma olhada na, na rabetinha da moto para ver se tá ralado ou não para ver se a pessoa fica dando um grau na moto ou não. Verifica tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, tá? Você pode também verificar os cantinhos da seta, tanto da dianteira quanto da traseira, para ver se está ralado. Fazendo isso, família, você vai identificar se a moto foi, caiu ou não. Se tiver ralado alguma dessas peças, você pergunta para o dono, olha, eu estou comprando a moto de você, essa moto caiu ou não? Porque está ralado. Se, ver, se, for, se a moto estiver ralada, já é um sinal de alerta. Já é bom levar depois na mecânica, tá? Para você verificar certinho se a moto está alinhada ou não. E verificar as peças. Se a pessoa caiu, se foi uma queda leve, tudo bem. A pessoa tomou uma queda leve, trocou as peças da moto, não tem problema nenhum. A moto está alinhadinha, tranquilo. Mas se foi, uma, foi uma, um acidente grave, que chegou a entortar quadro, do quadro, é melhor sair fora, beleza família? Quarta dica, é você verificar o alinhamento da moto. Que foi o que eu falei para vocês. Se a moto caiu, se for uma queda leve, não vai afetar o alinhamento. O alinhamento, você pode montar na moto, você vai andar com a moto. É sempre bom verificar andando, tá? Você pega a moto, pega numa descida, mais ou menos uns 40, 50 km por hora, de segunda marcha, você solta a mão do guidão da moto. Ela tem que manter retinha. Se a moto começar a puxar, começar a ir para a direita ou para a esquerda, pode ser que esteja desalinhado o quadro, é bom verificar na, no seu mecânico, tá? Outra coisa que você pode verificar é se um, o alinhamento aqui, ó, a linha do meio do pneu com, a, com o paralama, tem que estar tá retinho se a moto estiver torta, às vezes, tá? A linha fica torta aqui no paralama, tanto no dianteiro quanto na rabeta, você também pode verificar essa mesma coisa, tá? Verifica a moto de frente e de costa para ver se ela está alinhada retinho, tá vendo? Ó? A linha do pneu ela sobe retinho aqui no meio da moto. Minha moto tá alinhada. Nunca caiu essa moto, beleza? Quinta e última dica, família, é o seguinte. Você deve verificar também, é, além da questão do pneu, né, para saber se o pneu tá bom ou não, você verifica, verifica o TWI do pneu, né? Aquela marquinha tem o pneu. Verifica também a marca do pneu. Ó, o meu pneu é Pirelli. Tá? E tá escrito City. Aqui não dá pra ver. Vamos ver. As duas marcas do pneu tem que ser iguais. Pirelli. Vamos ver. City. Dragon. Esse, esse tendo os dois pneus iguais, a marca do pneu Pirelli na traseira. Pirelli na dianteira, dá pra ver que a moto está com os pneus originais. O que acontece, família? Às vezes o pessoal, para economizar, coloca um pneu de marca ruim na traseira ou na dianteira, coloca um pneu de uma marca na frente, outra marca na traseira, isso já é um alerta de que o pessoal não cuida muito bem da moto. Não é que você não pode trocar a marca do pneu, pode trocar. Mas geralmente, para você que tem moto, coloca a mesma marca de pneu tanto na dianteira, quanto na traseira tá então vai ficar com as duas com as duas rodas com o mesmo pneu da mesma marca quem não coloca pneu diferente ou fica colocando pneu de marca ruim é um sinal de alerta também porque a pessoa não, não quer gastar muito com a moto então é bom você verificar a questão da mecânica se a pessoa economiza no pneu com certeza ela vai economizar no óleo ela vai economizar segundo, segundo uma queda colocar uma peça paralela então, para você que está comprando moto, isso desvaloriza a moto, tá? Se a moto tiver peças paralelas, desvaloriza. O bom é você pegar uma moto toda original. A minha aqui, no caso, um exemplo. A minha moto, se eu fosse ver para comprar, o que, que eu veria? Ó, trocou a seta, tá? A seta está trocada. É uma seta de boa qualidade. Está com o retrovisorzinho aqui esportivo da F800, não tem problema nenhum. Minha moto foi trocada o guidão, dá para ver. Ah, o cromado do guidão aqui, se consegue ver... Que é um cromado bem mais feio... Então tá com o guidão original... É, a pessoa pode pensar que eu caí com a moto e troquei o guidão... Mas eu não caí... Eu tenho o guidão original lá em casa... Entendeu? Eu vou explicar para quem for comprar... Que eu troquei o guidão... Mas o original está lá em casa guardado... É, outra coisa que eu poderia verificar na minha moto... tá com o escapamento esportivo... Tá? Isso tá, tudo bem... Pode ter escapamento esportivo... É normal... A pessoa aqui ó, trocou o freio... Se a pessoa colocou esse freio aqui, com certeza a pessoa dá grau na moto. Ela desativou o freio CBS. E olhando aqui na traseira, tá, a minha moto tem uma marca aqui na placa. Então dá para saber que a pessoa dá grau. Mesmo que a pessoa dá grau, não tem problemas. Você leva a moto na mecânica, a moto está com quilometragem baixa, pintura impecável. Não tem nada para se falar nessa moto, não tem nenhum tipo de ralado. A única coisa é um pontinho ali na rabeta mas de resto tranquilo, a qualidade dos, dos pneus tá boa, o pneu dianteiro tá bom, o pneu traseiro também tá bom, moto tá impecável, é isso que você tem que olhar na moto, antes de comprar, beleza família? Se vocês quiserem mais dicas, tem mais algumas para passar pra vocês, se vocês quiserem, deixa o like, comenta se você quer mais dicas, que eu faço outro vídeo parte 2, fechou? Tamo junto, é nóis, marcha na 160.